A Vibras, que é uma empresa do setor de defesa, ela é estratégica para o país. No entanto, a situação dos trabalhadores ela é insuportável. São meses sem salário, são meses de insegurança. É preciso reverter essa situação, é preciso uma intervenção do governo federal. Nós defendemos a estatização da empresa, porque é uma empresa estratégica e que seja sob o controle dos trabalhadores para poder superar essa situação, para poder garantir emprego, para poder garantir direitos. A campanha que o Sindicato dos Metalúrgicos e a CSP com Luta está fazendo precisa ser apoiada por todos os setores sociais, precisa ser apoiado para ter uma saída positiva para essa crise, através da estatização da empresa com o controle dos trabalhadores para poder garantir emprego, garantir direitos e garantir salário e também garantir a soberania nacional. Todo apoio à campanha pela estatização da Bibraz sob o controle dos trabalhadores para que tenha empregos, direitos e salários.